E aí gente, eu todos muito bem-vindos, é o Bigodonari, cara, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente, vocês não estão acostumados com esse padrão de vídeo pelo menos aqui no canal, mas eu decidi arriscar e eu quero ver muito o que vocês vão achar disso. Você deve estar tá se perguntando aí, mas João, o que, que você tá aprontando pra nós? E seguinte galera, eu pensei em fazer uns vídeos estilo meio vlogs aqui pro canal, mas trazendo um assunto específico no dia, eu quero acordar, pensar em alguma coisa pra fazer no dia, enfim, gravar isso pra vocês, Toda essa maratona, estilo um vlog. E por exemplo, no vídeo de hoje, eu queria fazer uma coisa que eu tava pensando há muito tempo: que é um holograma de Clash Royale. Aí você deve estar tá pensando junto, tá maluco, né, cara? Tu não pode estar tá bem da casinha, não, galera. Eu tô bem na casinha assim, e eu decidi fazer esse vídeo porque, é, mano, seria uma experiência muito legal Tu poder ver um personagem do Clash Royale na tua frente assim, e, e seria muito doido, muito doido Eu tendo essa ideia, eu fui atrás de como fazer um holograma e o que que eu precisaria pra, enfim, acrescentar o um Clash Royale nessa parada toda E eu já fui atrás, pesquisei, sei como fazer tudo, que eu vou fazer hoje com vocês passo por passo. Enfim, vocês vão me acompanhar nessa e nós vamos fazer um holograma de Clash Royale. Esse negócio. Isso! Mas enfim, como todo vlog Tem o seu passo, tem a sua trajetória A gente vai começar agora Então mano, já desce aqui embaixo Deixe o seu like, e também se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar Dessa nossa maratona do dia de hoje Da nova reformulada aqui no canal Do Elby Godon. eu tenho certeza que vocês vão gostar Muito, porque eu tô preparando muito Vídeo da hora pra vocês, muito conteúdo Show e de um padrão, de uma forma Diferente, eu acho que tá precisando Enfim, a gente arriscar um pouco mais nesse negócio Lembrando que o canal do Abigodão o foco sempre foi Tentar trazer um conteúdo no geral Pra vocês, nunca teve uma coisa específica Tanto que eu já fiz vídeo cantando Já fiz vídeo com desenho, já fiz vídeo com Diversas formas aqui no canal E é isso mano, sempre tentando Inovar um pouco, sempre tentando renovar Porque eu acho que o ser humano é feito De mudanças, de é... É que eu não sou muito bom com essas palavras, tá ligado? Tá ligado? Vou mostrar pra vocês agora o estúdio do Flex. Então, o Flex tem um cenário muito legal, né, mano? Olha aí essas placas aqui. Mano, quem é eu? A minha tá chegando. A minha de 100k tá chegando. Mas aqui, ó. A de um milhão, bicho. A placa de um milhão só vocês mesmos pra poderem me dar um presente desse. Eu tô esperando aí, né? Talvez demore um pouquinho. Talvez não. Mas eu quero muito... A minha placa de um milhão Aqui é outra placa, enfim O Baby Dragon do Flakes Isso é animal, extremamente animal Aqui, ó, o bárbaro Mano, muito legal isso, sério Tem cada decoração bacana aqui Enfim, tô mostrando com mais detalhes pra vocês É que o Flakes não está em casa <risos> Deve estar dormindo, aquele é preguiçoso Esse é o estúdio, óbvio Que o Flakes liga as luzes e tudo mais E aí foi aquela cara toda bonita E, mano, eu tô falando que nem um porco velho E, é sério, é porque eu acho que não tô acostumado a fazer vlog E eu tô falando que nem um louco E, é sério, eu tô ficando... Suado! E também porque eu tô meio gordinho, isso eu sei. <risos> Aí o meu corpo tá se acostumando a essa, esse novo formato. Não sei se vocês me entendem. Mas seguinte, turma, voltando aqui pro assunto do vídeo de hoje, que é a respeito de holograma, eu queria mostrar para vocês o que, que a gente vai estar tá precisando para fazer o nosso holograma. A gente vai estar tá precisando de bem pouco material, é sério, é pouquíssimo mesmo, é, é tipo até é bizarro. Deu um texto aqui em casa. Eu tenho que sair de casa para comprar esses materiais. Que é uma capinha de CD, de CD mesmo normal, aquela capinha de acrílico. Seria acrílico aquilo? Eu não sei. Enfim, tem que ser aquela capinha dura transparente de CD, um estilete que eu não encontrei em lugar nenhum aqui e fita, só isso. É sério, é só isso, porque o restante Tem a ver com PC, com computador Enfim, tem a ver com edição de vídeo Mas eu já vou juntar um pack pra vocês De Clash Royale que eu montei, que eu queria eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo E eu vou até, mano, eu fiquei curioso aqui Eu vou até pesquisar pra vocês o que é Tecnicamente um holograma Tá achando que o canal do Abel Godon Tô a minha cultura, beleza? O bom de pesquisar Aqui as coisas com vocês é que eu também Vou aprender, e isso é muito engraçado porque Eu não sei, tecnicamente, o que É um holograma, então a gente vai pesquisar act uh -huh. Agora, e vamos ver com as palavras bonitinhas o que que significa. Seguinte, eu encontrei um site que tá falando o que é holograma. Holograma é uma imagem tridimensional obtida a partir da projeção da luz sobre figuras midi... bidimensionais. Essa palavra que eu não conheço, mas tudo bem. Essas fotografias em três dimensões são formadas através do processo da holografia que funciona devido à propriedade ondulatória da luz. Entendeu? Porque eu não entendi. Eu não sei vocês, às vezes eu procuro as definições das coisas achando que eu vou esclarecer a minha mente. E eu acabo piorando a situação eu fico mais perdido ainda Mas tudo bem, né? Nem todo mundo é bom em qualquer coisa Não é mesmo? É melhor a gente ficar na nossa aqui né? A gente sabe que holograma é aquele negócio De luz que enfim, que vai aparecer na nossa frente E que vai ser bonito demais de ver Bom Chegou um o momento mais cansativo Que é aquele momento que você tem que ir até o local Para comprar os ingredientes Ou seja, aquilo que a gente precisa Para criar o nosso holograma Como tem um mercado aqui perto Mano, tipo muito perto mesmo Eu vou ir de a pé Mas assim, tá um solzão muito forte lá fora Mas muito forte E nós vamos enfrentar um deserto Saara Mas eu acredito que a gente consegue chegar vivo Até lá, pelo menos eu espero Então vamos começar essa jornada Vamos começar a trilhar o nosso caminho O nosso destino para o mercado Já estamos aqui em direção ao mercado e seguinte, eu não tô filmando aqui a trajetória tanto, porque, mano, tem dois problemas. Uma, tá tipo um barulho do caramba ali na minha rua de construção, então eu achei que ia ficar ruim no um vídeo. E segundo motivo, eu sou um cara muito desastrado. Ou seja, o perigo de eu estar atravessando uma rua e ser atropelado é gigantesco, com os dois olhos focados naquilo. Imagina se eu tô aqui gravando o um vídeo, mano. É sério, pensando no que eu vou falar, né? Segurando uma câmera na mão, o risco é muito alto. Então, assim, pelo bem. A minha vida, né? Pelo meu bem, às vezes eu, eu prefiro começar a gravar num, num momento mais <risos> tranquilo da rota, do caminho. Mas nós já estamos quase chegando, é sério. E a gente está quase chegando aqui no mercado. Ah, deixa eu virar para vocês para mostrar. E o mercado é. Ô, ônibus! tá tapando por quê, bicho? Aí ó, é o Angelone. Aquele momento que eu já fico meio assustado, sabendo que eu terei que atravessar a rua e eu estou gravando vídeo, mas tudo bem. Sinal verde, sempre tá passa quando o sinal estiver verde, beleza? Pedestres? Tranquilo? Estamos chegando aqui no mercado para comprar os nossos itens para o nosso holograma. Estou voltando para casa decepcionado, triste e com muito calor. Não consegui achar o, o CD, não consegui achar o estilete. Mas é porque eu não sei se isso teria no mercado ou não né? Mas enfim, eu tentei galera Tô indo para casa agora, ver uma segunda opção Para nós comprarmos os nossos materiais Para fazer o holograma, É, nada muda o fato de eu estou Um pouco chateado Bom gente, o aparelhinho que a gente precisa para fazer o nosso holograma É esse aqui, eu sei que parece muito simples Mas realmente é um aparelhinho é Na verdade não é um aparelho não. <risos> aqui é só um plástico colado um no outro E é sério, precisa ser assim Esse plástico transparente Na verdade essa aqui é a versão pobre do negócio né? Porque enfim, é, seria mais interessante se fosse a capinha de CD, mas eu não consegui e eu juro que eu tentei. Enfim, eu fiz a versão pobre, mas eu vou deixar aqui na descrição o link do canal Manual do Mundo, o vídeo onde eles mostram como fazer esse negócio de holograma. Então, enfim, é basicamente isso que a gente precisa e... Mexer no computador e fazer o um videozinho Pra que a gente possa pegar um personagem, algo do Clash Royale E fazer, enfim, essa imagem ficar em holograma Bora aqui então pro computador, vou mostrar pra vocês Como que tá funcionando essa parada, esse negócio Tô aqui dentro do meu quarto e é sério, tá uma bagunça Tá uma zona Uma imagem em holograma basicamente são quatro imagens Uma em cada canto, em cada eixo No centro fica um espaço em preto E é ali que você vai colocar, enfim, o aparelhinho Seguindo essa lógica, eu fiz uma versão de Clash Royale Vou mostrar pra vocês agora Cara, essa é uma das versões que eu fiz, eu achei muito, muito legal E a gente vai levar isso pro celular E do celular a gente vai testar, né, com o nosso aparelhinho ali de plástico E vocês vão ver a mágica que esse negócio faz Seguinte turma, já apaguei todas as luzes daqui Já estou com o um aparelhinho, vou mostrar pra vocês Lembrando que se tiver com as luzes acesas Não vai dar efeito praticamente nenhum Então quando você for testar Apague todas as luzes que vai ficar muito melhor Vai ficar muito mais visível o holograma Porque na verdade o holograma nada mais é do que luz Então né, pra aparecer uma luz ainda mais Vindo de um celular Tem que estar tá tudo apagadinho, né refletindo aqui Ainda mais nesse aparelhinho aqui <risos> Aparelho, tipo que tu chama esse aqui de aparelho Mas tudo bem, vamos testar agora O vídeo que eu mostrei pra vocês foi esse aqui do bar barril, e mano, vocês estão vendo que tem um espaço aqui no centro, esse espaço aqui ó, e vai ser aqui que a gente vai colocar o nosso holograma que está aqui na nossa mão. É mais ou menos assim que vai estar tá localizado nosso holograma ali no centro, enfim, vocês vão entender quando vocês fizerem o de vocês e eu vou mostrar pra vocês o desenho do barril e mano, olha que experiência sensacional, olha que legal isso. Vocês viram isso, mano? Ficou muito, muito show. É sério, é incrível como um negocinho de plástico. Simplesinho, fácil de fazer em casa. E um pouco de edição. É sério, vou deixar até o link para vocês, vocês não vão estar tá precisando fazer esses vídeos aqui. Mano, é, é incrível, fica muito legal. Tu vê o, o personagem ali, é, enfim, do Clash Royale, por exemplo, é, levantado na tua frente, assim, com luz. Um, um detalhe tão simples e um resultado tão bacana. O nosso segundo holograma é um holograma com a princesa. É sério, é muito legal, a princesa se mexe ali, ó Fiz ela, tipo, ela, ela bota o óculos e tal Aí não sei se vocês conseguem ver Mas, mano, a princesinha de em pé Isso é muito engraçado Porque, enfim, o holograma não consegue ver o, o objeto de em pé na tua frente E isso é muito da hora, cara É muito da hora como um negocinho de plástico, né Enfim, algo simples de fazer e o resultado fica incrível Agora, pessoal, chegou a hora do último E o mais legal, porque também envolve som eu também queria esse aqui e olha que eu queria mostrar pra vocês. <risos> Mano, foi algo simples, foi algo rápido Mas é uma experiência muito bacana Ver esse negócio em holograma, em realidade virtual Mano, é muito legal É muito legal mesmo, experimenta, faz isso na casa de vocês Porque é simples, então assim Você vai fazer, sei lá, em 5 minutos Dá pra fazer esse, esse aparelhinho Aqui, e enfim, tendo o um videozinho Você também consegue ver outros vídeos na internet É só pesquisar hologram vídeo Que você vai conseguir ver outros vídeos em holograma E enfim, tem cada vídeo sensacional Assim, com bastante luz Esse é de Clash Royale, obviamente não é profissional, é e tal, a montagem que eu fiz também ficou De vez em quando meia tosquinha ali Mas enfim cara, eu gostei pra caramba Eu curti, eu também espero que vocês Tenham curtido essa experiência né O vídeo de hoje foi um vídeo diferente Foi um vídeo meio, enfim Comunicativo demais, passando por toda Essa rotina, toda essa jornada pra gente conseguir Construir o nosso holograma Aqui, o nosso aparelhinho, e não é que Deu certo mano, bom gente, sinceramente Eu espero que você tenha gostado dessa ideia de vídeo Desse estilo, eu vou tentar trazer com frequência Vídeos desse estilo aqui no canal, e espero que Espero que vocês tenham gostado muito, muito de coração mesmo, porque de verdade eu curti muito fazer esse vídeo, essa ideia de sair aí pela rua gravando, enfim, foi muito bacana. Então espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, de curtir esse vídeo aqui, de se inscrever no canal, né, e também de passar nas minhas redes sociais que é jbfi, eu vou deixar aqui embaixo, passa lá, me segue por lá também, é nóis, um beijo imenso no coração de cada um de vocês e valeu!